Metadados, a palavra foi criada por Jack Meireles em 1669 para denominar os dados que descreviam os registros de arquivos é, convencionais. Metadados ou meta informações aplicam-se em uma grande variedade de acervos de dados que podem ou não se estarem disponíveis online. Finalmente, a organização de forma de estrutura de dados, de organização e manutenção de dados, amplifica a prática de catalogação. necessidade de criar padrões de metadados, padronizações de dados e informações para descrever os acervos. Os metadados podem ser internos gerados pelos AD de informação ou externos gerados por outras pessoas. É, auto automáticos feitos pelo computador ou manuais produzidos por pessoas podem ter natureza leiga ou especializada podem ter diferenças em estados estáticos dinâmicos sendo alterados com a manipulação a longo prazo para garantir o seu acesso de uso e curto prazo para transa transa transações pode ser uma estrutura estabelecida como padrão MAC ou não tem nenhuma estrutura simples de anotação com o campus pode ser controlado obedecendo um vocabulário estandarizador em tesouro, por exemplo ou não controlado metadados são comunentes definidos como dados sobre dados no entanto a definição é vaga e pode ser adaptada em diferentes contextos assim Outras definições para metadados são informações estruturadas e codificadas que descreve e permite gerenciar, compreender, preservar e acessar os documentos digitais ao longo do tempo. Um conjunto de dados estruturados que identifica os dados de um determinado documento e pode fornecer informação sobre o modo de descrição administração e requisitos legais para a utilização da funcionalidade técnica e uso e preservação são contextos de gestão de documentos arquivísticos e informação estruturada semi estruturada e permite a produção da gestão e autorização de documentos e arquivos ao longo do tempo assim é através de domínios que são produzidos